Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez, galera, eu tô aqui direto de Helsinki na Finlândia para gravar um vídeo diferente para vocês, porque durante aqui essa, essa minha segunda visita na Finlândia, eu acabei alcançando isso aqui que vocês podem ver, uma marca bem legal com a minha vila secundária, eu acabei alcançando no nível 6, quase nível 7, obviamente, mas ainda no nível 6, acabei alcançando a Arena 6... Usando aquele deck que vocês já viram em um outro vídeo, o deck, o melhor deck para Arena 5 E mano, olha só, esse é o mesmo deck, talvez eu tenha feito algumas alterações, então dá para vocês alterarem aí também Se eu fiz alguma coisa, então dá para vocês mexerem aí Eu falei que o deck seria cheio de adaptações e eu não sei se esse vídeo vai ficar tão bom Mano, olha a minha olheira, o tanto que eu tô cansado, velho o jet lag, né, que é a diferença de fuso, fuso horário, é bem forte aqui. Esse aqui é o meu quarto, vocês já viram aí é, nos outros vídeos. Se você não viu o meu diário de viagem da minha primeira visita aqui em Helsinki, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Eu falei basicamente tudo que eu fiz aí durante os dias. Dessa vez eu vim participar de um torneio de Clash Royale, o primeiro torneio internacional... Deixa eu deitar! <risos> o primeiro torneio internacional de Clash Royale do mundo e aí eu fui convidado para participar e eu vou tentar... Ser o vencedor pro Brasil. Nossa, que bizarro gravar assim, mano. Mas enfim. Galera, eu vou mostrar pra vocês alguns replays. Vou mostrar principalmente o último replay. Deixa eu ficar aqui que eu acho que vai ficar melhor. Vou mostrar pra vocês o último replay que eu acabei é, chegando na Arena 6. Essa é a minha quantidade mais alta de troféus que eu consegui até agora. Com essa minha conta secundária. E Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês o replay. Então é bem simples. Eu fui aí contra um deck de Príncipe e P.E.K.K.A. Então é um deck bem, bem sólido e, e tals. Mas enfim, tudo que eu faço é exatamente... Opa, não quero sair aqui. <risos> tudo que eu faço é exatamente aquilo que eu expliquei no vídeo anterior, galera. Desculpa pela qualidade, não tá tão boa. Não tá boa, na verdade, em relação aos outros vídeos, mas é porque esse vídeo aqui é improvisado. Então se eu quiser continuar a jogar com essa conta, eu preciso fazer esse vídeo, porque senão eu vou acabar perdendo o, re o replay e vou acabar, talvez, até saindo caindo de liga, caindo de arena, né? Enfim, basicamente eu começo aí controlando o game, eu não tenho medo do Peca do, do meu oponente, eu consigo controlar ele bem com os meus túmulos, e depois com o meu gigante esqueleto, o gigante esqueleto é muito forte, e se liga que eu coloco o gigante esqueleto sempre pra frente, exatamente porque eu não quero que o Peca depois que o meu gigante esqueleto morra, saia de perto do raio de ação da bomba do gigante esqueleto. Dessa vez eu vacilei, o e o Peca do cara conseguiu chegar, eu quase perdi a minha torre, eu fiquei com 600, 691 de vida na torre, mas do outro lado eu também consegui dar um dano legal, então eu não fiquei assim tão na desvantagem aí o cara tava com elixir sobrando, teve que colocar alguma coisa e colocou um mago eu esperei eu completar ali o meu elixir, coloquei o meu príncipe de nível 2 e esperei o príncipe e os, os goblins dele chegar eu dei um zap no goblin dele Acabei matando o Goblin dele, distraí o mago dele com o túmulo. e matei o mago dele com o meu príncipe. Ele defendeu com a Horda de Servos, eu defendi a Horda de Servos com o meu dragão e foi ficando basicamente nesse controle de partida até o fim, até chegar no último minuto aí. Basicamente, eu esperei aí. toda vez eu espero... O que, que tá acontecendo, mano? Eu pausei aqui sem querer. <risos> Basicamente, eu espero sempre eu ter Elixir para poder fazer alguma coisa. Eu não vou jogando as minhas cartas aleatoriamente, porque isso, como é um deck, não é um deck tão leve, né? É um deck que eu tenho poucas cartas que são de custo baixo. Então, se eu ficar jogando muita carta, eu vou acabar ficando sem Elixir e vou acabar ficando sem ter como me defender, então não fica muito legal, ele veio com o P.E.K.K.A do outro lado, o que que eu fiz? Eu falei o seguinte eu vou atacar do outro lado, porque o P.E.K.K.A é bem lento, até ele chegar aqui eu já consigo fazer alguma coisa, só que ele tinha o príncipe ali, e o príncipe ferrou bastante meu ataque, eu tive que colocar o túmulo e o meu bebê, meu bebê dragão, para controlar ali um pouco o ataque do cara, só que ele veio ali com o um mago, então o mago tava matando os meus esqueletos, eu tive que jogar ali meio na desesperada o meu gigante esqueleto, foi bom porque hoje Gigante esqueleto acabou lidando ali com aquelas tropas, o mago e parte do, e boa parte ali dos minions do cara, boa parte dos servos do cara. Depois disso, eu joguei o meu o meu príncipe do lado esquerdo, congelei os os, os, os goblins e o príncipe dele. Foi aonde eu consegui dar um dano bem legal ali na torre dele, mas ele contra atacou com as flechas, mas mesmo assim agora eu já tava na vantagem, estava com 448 de vida na torre do meu oponente, enquanto eu tinha 691 ele veio novamente com a peca do lado direito, acompanhado do mago e eu fui novamente defender com meu gigante esqueleto, porque o gigante esqueleto é uma tropa de defesa, o que que eu pensei? cara, eu preciso fazer alguma coisa, é ganhar ou perder então o que que eu fiz? eu esperei juntar 10 de elixir e coloquei o meu mago e meu príncipe do outro lado, eu sabia que um dos dois acabaria alcançando a torre e foi exatamente o que eu fiz, eu arrisquei é, eu realmente arrisquei, porque se não tivesse dado certo, eu não teria elixir pra defender, mas foi assim que eu consegui vencer aí o cara que tava no nível 7, um nível acima do meu, uma arena acima da minha, não, uma arena acima da minha ainda não, mas eu constantemente tô batalhando aí com a galera da arena 6 então tô constantemente me deparando aí com, com as tropas que são liberadas aqui na, na arena 6 pro Mor morteiro já enfrentei golem, e é bem complicado quando você tá chegando numa nova arena, que você começa a enfrentar essas novas cartas e você Ainda não tem elas então é bem chato vamos abrir um baú aqui só pra gente ver se a gente consegue ganhar pelo menos um morteiro vamos lá abrir um baú e conseguimos um mago dá para upar um mago e se eu upar um mago eu upo o nível então vamos upar para nível 7 e vamos passar de fase digamos assim vamos começar uma nova fase nessa segunda conta e eu vou em breve criar uma outra conta eu acho que quando eu upar o meu mago para nível 6 Acho que eu já votaria aí é, liberando o nível 7, e provavelmente é sim. Então, estamos no nível 7, então galera, espero que vocês tenham curtido. Desculpa pela qualidade meio bizarra desse vídeo, é o que eu pude fazer. Agora sim eu posso ficar mais tranquilo quanto a essa conta. Então é isso, se não, espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like, se inscreve no canal. Realmente espero mesmo que vocês tenham curtido. Mais uma prova dos decks que eu mostro pra vocês. São decks que eu comprovo a garantia, eu realmente... Só passo o deck top pra vocês, porque, galera, não basta você dar uma dica de deck, você tem que testar. E é isso que eu tento fazer com vocês, ok? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, falou, um grande abraço do Gordinho. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever caso esteja me vendo aqui pela primeira vez. Falou e até a próxima! Oh! <música>